Gente, tô indo no mercado pra comprar os ingredientes pra gente fazer a nossa receita irlandesa chiquérrima E eu tenho uma curiosidade pra falar pra vocês aqui na Irlanda Tá vendo essa sacola aqui, ó? É sacola de mercado, essa que eu comprei no o mercado Lidl E você compra essas sacolas, essa daqui foi 80 centavos de euros Pra poder diminuir a quantidade de sacola, projeto de meio ambiente, essas coisas Então eles não dão sacola aqui são todas compradas Por isso prepare suas sacolas quando você vier pra cá Tá cheio! São esses aqui, ó Gente, cadê o preço? 69 Opa frita 69 centavos Guinness dois euros 50 <risos> meia, Eu vou comprar duas tô muito Irish hoje para fazer esse super prato tradicional irlandês, você vai precisar de peixe congelado. Na verdade, não precisa ser congelado, mas é porque eu quero que a receita seja simples, fácil e barata. Então, vamos lá! Você vai olhar aqui na caixinha e ele fala que tem que ser 200 graus Celsius de 25 a 30 minutos. Ó, batatinha frita com o peixinho. Esse peixinho, que como eu mostrei pra vocês, é o cod. Que é o bacalhau, né? Nossa, aí no Brasil. E eu tô destruindo ele, não sei porque eu quero mostrar por dentro. Olha, nossa, que coisa mais linda. Ó, delícia, viu? Recomendo. Um típico prato irlandês chamado fish and chips. Não não um this sí, sí, sí. Hoje a gente vai aprender a fazer um prato típico. O que, que você tá falando, gente? A gente vai aprender a fazer um prato típico irlandês chamado Fish and Chips, que... Fish and Chips. Não é fish, não. que é batata frita com peixe frito. Só que o segredo é que a gente vai gastar. O que, que você tá rindo? I got it. <laughs> <laughs>